Atenção para os avisos de gatilho do episódio de hoje. Derrota. Precariedade. RuPaul, que provavelmente vai me processar. Pedrarias. Pérolas, que custaram uma fortuna. Mecenas. Olá, eu sou o Melissa Lurante. E eu sou Ian Xi. E nós somos velhas amargas. Nós somos velhas amargas, amargando a vida. Hoje nós estamos só pela alegria. Hoje nós temos, assim, um momento de felicidade. Hoje vai ser um episódio nostálgico. Hoje vai despertar vários sentimentos. Mas aí, você que está chegando agora, provavelmente querendo uma fofoca, pode estar se perguntando. O que, que são velhas amargas? O que, que é esse podcast? Então, hoje, mostrando com essa pessoa de letras, eu vou perguntar em romeno para o Yanxi. sunt careçum tibatreneliamare. O que são as velhas amargas, não é mesmo? Bom, existiam duas freiras desse lindo convento, então elas começaram a perceber que elas tinham poderes guerreiros. Então, elas resolveram combater o mal que estava atravessando as portas do inferno. E... Ah, onde é que vai isso? Vai lá, não, não, por gentileza, continue. Na verdade, eu acho que eu tô confundindo que são as velhas amargas com a sinopse de Freira Guerreira, que é uma série da Netflix. Mas afinal de contas, não é tão diferente assim. A gente faz parte de, de uma, uma seita, ordem, uma seita, a seita que dói menos, não é mesmo? É aí mesmo. De drags e a gente tem muito o que falar. Não é mesmo? É isso. Eu acho que essa foi uma ótima definição. Duas velhas que têm o que falar sobre as coisas do mundo, não é mesmo? Então vamos lá. E aí, Melissa, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, há vários pedidos. Dois. É melhor que dois. No, no, no nosso universo de ouvintes, dois é muita coisa. Então o tema de hoje é concursos de drag queen, que é uma prática milenar, não é mesmo? que é um Sim. assunto que se pega em vários pontos. A gente vai falar de Rupom, a gente vai falar de concurso de transformista da do SBT, e a gente vai falar de concursos <risos> de drag queen de hoje em dia também, não é mesmo? Sim. E se assim, você que adora pegar a arqueologia das coisas, vamos uhum. lá. Vamos começar a falar de concurso de transformação. Dando continuidade ao assunto da semana passada que foram os programas de auditório, Gente, eu adoro que eu sou, eu sou a arqueóloga das gaysices, né? Nossa senhora. Você é. Você é uma pessoa que vê vídeos do YouTube e lê as coisas. Eu só jogo videogame e bato com ele. Vamos lá. Você se lembra dos concursos de transformismo do SBT no Silvio Santos? Lembro. Eu lembro bem. Não não vou dizer que eu lembro bem. Mas, mas assim, depois é, que eu vi São Paulo em Hi-Fi... Uhum. Assistam São Paulo em Hi-Fi, meninas assistam São Paulo em Hi-Fi, eu fui pesquisar mais, né? Porque, assim, você tem nomes muito, muito fortes ali no, no filme e, assim, talvez o nome mais forte e loucamente, assim, assustadoramente é uma pessoa que ainda está super nativa e tal, é a Marcinha do Corinto, né? Sim. Ela estava sempre nos concursos de transformistas, travestis, do Silvio Santos, né? É importante, antes da gente ser cancelada, que eles chamavam de concursos de travestis e transformismos. Porque a gente sabe que é diferente, gente. Sim, porque se vocês assistirem também a Divinas Divas, assistam Divinas Divas, vocês vão ver que eram chamados nos anos 60 de shows de travestis, não de transformistas. Eram shows de travestis nos teatros de revista, tá? Inclusive, a palavra travesti como é usada no Brasil e a identidade de gênero travesti é super... Brasileira. Isso também é bem legal de pesquisar. Um dia a gente fala sobre isso com alguma travesti que entenda dessa parada aqui, porque também não adianta eu querer falar um negócio que eu mais Mas enfim. A... a gente sabe por cima, né? Por cima. Só pra gente falar assim um adendo, antes que vocês virem e falem Ah lá! Tá dizendo que travesti drag queen é a mesma coisa! Que vocês estão foda também, o povo é... Não, e, e assim, muito pelo contrário, a gente conhece e sabe que é bem diferente. Porém, e aí é importante também a gente ressaltar, mesmo nós não sermos travestis, somos transformistas, porém não travestis. Essas coisas, elas foram bastante interconectadas em algum período da nossa história. Sim. Inclusive, nem tem tão longe, né, na verdade. E a gente vai chegar nesse ponto. Em algum momento, e aí a gente tá falando 70, 80, não precisa, né, e 50, muito longe da história, esses espaços eram quase que exclusivamente para travestis. Sim. E, na verdade, os pontos fora da curva eram justamente os homens cis que decidiam se transformar e tudo mais e tal. Era mais difícil que isso acontecesse. E, assim, é importante a gente ressaltar e entender também que a gente está falando de períodos em que a gente tinha menos instrução mesmo e, e compreensão sobre identidade de gênero, sexualidade, o que que se mistura e o que que se separa dessas duas coisas? Então assim, é, você tinha muitos coquetéis diferentes do que que seria isso para cada pessoa nesse Sim. nesses períodos. Para ir chegar no século 21, a gente tem uma história no Brasil de transformismo, de drag queens transformistas, trans, basicamente as pessoas trans, né? Nos anos 60, antes das drags, homens que lutavam. Uhum. E, e drags aqui... E, e por isso que a galera da antiga diferencia drag de transformista, né? Drag era o exagero, a transformista era a tentativa de ser female impersonator, né? Sim, sim. Hoje em dia, a gente bota tudo no mesmo balaio de gato. Mas pra vir hoje, século XXI, as pessoas dizem Ai, por quê... As mulheres extravestis, elas têm vantagem em fazer drag em relação. ao homem cisgay. Então não. Ai, ah, vai tomar no cu. Ai, que ódio. Vontade de socar a cara de todo mundo. Cara, eu tava discutindo sobre isso esses dias, assim, que a gente vive num, num mundo extremamente machista, misógino e etc. Sabe? Então, não existe facilidade sabe Não existe não. facilidade para ser uma mulher, para se identificar com uma mulher e tal. É uma coisa que é desafiadora, difícil. E isso a gente está falando de tanto para mulheres cis quanto para mulheres trans, eu sinto. né Não sendo uma mulher cis ou uma mulher trans, eu estou falando de uma visão obviamente de fora. E esse patriarcado barra machismo, misoginia, etc, ele não favorece nem os homens. Não, não favorece ninguém, gente. Não favorece ninguém, exatamente. Então, assim, é essa coisa de que existe qualquer tipo de vantagem é mentira. É mentira, não porque eu queira que seja mentira. É porque, assim, existe uma dificuldade inerente na existência desses povos. É porque então... sim! É porque Deus disse, eu não tenho mais paciência, gente, para explicar. Desculpa, assim, eu um dia tive, agora eu só explica essas coisas se me chamarem uma palestra e pagarem meu cachê. Se não, não, gente, pelo amor de Deus. Mas dizemos nós sobre... Eu adoro voltar para o tema, porque senão a gente fica aqui falando mal de, de, de gente idiota, que também é um ótimo tema. Mas dizemos nós dos concursos de transformismo do SBT, provavelmente o primeiro contato de grande parte da família brasileira com a drags e transformistas. B, travestis, né? Sim. Inclusive, Márcia Pantera debutou uma vez. Eu concordo com você que existe esse contato, mas eu acho que é um contato que ele afasta a imagem da travesti da ideia de rua ou prostituição. E associa ela, pelo menos naquele ah, momento sim. de palco, naquele momento do programa e tudo mais, como uma artista. Então eu acho que isso, isso foi um momento talvez não programado, mas positivo. A família brasileira, ela com certeza já tinha uma imagem bastante definida do que, que ela imaginava quando ela pensava numa travesti. E essa imagem, ela inclusive até hoje perdura, assim a gente tá, continua brigando né para que mudemos as imagens e os lugares de pertencimento e tudo mais, mas, infelizmente, ele, esse lugar ele ainda está muito permeado pela coisa da rua, do estar na rua e com a prostituição, né? porque isso assim, é, é, é tão latente e recente que houve essa discussão no No Limite, né? da Ariadna com a Iris. Então, talvez, assim, esses, esse contato do programa, ele ofereceu para a, as travestis, apesar da gente saber que tem também uma camada muito grande de, de ser uma coisa predatória do, da, por parte dos produtores do programa e tal, né? De trazer a pessoa ali, mas assim, talvez nem dar as condições para que ela continue com aquele trabalho e tudo mais, mas de oferecer para aquelas travestis, também, obviamente, para os transformistas, um lugar de artista, afastando da imagem que era como essas pessoas eram percebidas, né? Então, eu acho que nesse, uhum. por, esse, por esse espectro, eu, achei, eu acho muito bom, que permitiu que essas pessoas pudessem explorar os seus talentos. Vamos lá. De uma forma mais humanizada. Eu amo quando a gente fala de humanizar as pessoas. É importante lembrar que esse universo das transformistas, principalmente, vamos aqui fazer de novo essa divisão, dessas drags que buscam uma imagem hiperfeminina dos vestidos de predaria, pre, Predraria. Predraria. olha como é que eu tô, é do predo, né? de predatório. Os vestidos de pedraria, porque eu sou professora de português, eu deveria saber falar esta palavra. Enfim, os vestidos que brilham muito, é uma comunidade de concurso. São uma marca. Isso. E os Zvarovskis, essas artistas, elas fazem parte de um universo de concurso bem competitivo. As ideias das Misses, esses concursos que nos Estados Unidos eles chamam de Patrick, né? mas aqui a gente chama de Miss, que nem Miss Universo. Eles são muito comuns, eles são, sei lá, seculares já. Você tocou num ponto que eu acho que é bem interessante. Aqui no Brasil, eu. Confesso minha ignorância é, de datas, mas assim, você tem dois registros, a gente já falou sobre isso, dois registros bem importantes sobre concursos nos Estados Unidos, né? Que é um dos anos 60, que, chama, que se chama The Queen, que é basicamente sobre um, um concurso de Miss. Esse concurso é exatamente como se fosse um Miss Universo, só que para transformistas barra travestis. Que, inclusive, foi nesse documentário em que a mãe da casa da La Beija ela se, uhum. ela se destacou. Por quê? Porque ela era uma mulher de cor, eu, acho que, eu acredito que ela era negra. E é aquela coisa que a gente, hoje em dia, não aceita mais, mas na época era como era, né? Ela não tinha chance de ganhar. Ela entrou pro concurso, né? Mas, assim, era, era um concurso para brancas, não é mesmo? E o outro que a gente conhece, o documentário que é muito mais conhecido e tudo mais, é o Paris is Burning, que fala sobre o universo dos balls né, e tudo mais, e entra um pouco também nesse universo das travestis e da coisa da passabilidade, que era uma coisa bastante importante na época. Né? E eu acho que a coisa do transformismo, ela entra nesse lugar também, né? de Sim. você emular e simular uma coisa tão perfeitamente que ninguém vai reparar, que é a coisa da passabilidade. Né? Enfim, eu só queria dar um, um contextozinho. You can't clock her. É. é bom. E eu não tenho certeza, mas eu acho que esse clock é em relação à barba que começa a crescer depois de um é o tempo. Ao Five O'Clock Shadow. É o five O'Clock Shadow, exatamente. Que é uma grande verdade da vida de toda transformista Sim. que tem barba. Alguma hora o Chuchu aparece. Eu fico verde na manhã seguinte, não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Isso é pra vocês entenderem que concursos de drag fazem parte da cultura de drag queen. Mas o que é muito importante a gente ressaltar é que são formatos, né? Tanto quanto a gente debate e questiona, ou pelo menos eu questiono, a existência ainda de um Miss Universo, ainda existem muitos concursos de drags ou transformistas, etc., que são sobre esses valores, sabe? Esses valores do, da passabilidade, esses valores do ser palatável, talvez seja o melhor termo. Uhum. É, concordo. O que eu quis pontuar é, os concursos de drag, eles movimentam a cena e eles são parte da cultura da comunidade tanto uhum. a comunidade de Ballroom, né, de Vogue, quanto a comunidade das transformistas, quanto a comunidade das drag queens de boate. Porque também Sim. tinha concurso, esses concursos que duravam uma noite, assim. Ai, ah, é a nova cara da Papagê. Aí a pessoa ia lá na Papagê, Sim. Rose Bombom fazia o concurso dela, de caricata, iam lá as novas caricatas. Então, assim, não é novidade. É, Ai, ah, ficou popular depois de RuPaul, as pessoas começaram a fazer um monte de concurso. Eu acho que ficou popular drag queen, e concurso é uma das formas... De se ganhar dinheiro. se ganhar dinheiro e de descobrir pessoas também, né? E, e das pessoas terem chance de palco, enfim. É importante, acho, qualquer coisa. A gente vai entrar em, em começar a falar de, de concurso que nós não somos drag queens contra concurso. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o concurso, ele pode ser uma forma muito direcionada de você trabalhar a sua criatividade, porque geralmente concurso ele tem restrições, né? E uma coisa que a uhum. Débora qualquer fala, que assim não existe trabalho criativo sem restrição, né? Então, eu acho que isso é muito legal nesse aspecto, né? Você ter um tema e talvez aquilo não combine tanto com a sua estética. Então, como é que eu faço isso combinar? Ah, a, a, ou então a performance tem que ter 15 minutos. Então, eu vou fazer. como é que eu vou fazer essa performance acontecer? Né? Hum. Dentro da precariedade que eu tenho, porque geralmente existe precariedade. Nossa, mas geralmente não. A precariedade, ela te acompanha. Vamos lá, vamos organizar o pensamento aqui. Sim, sempre se gastou muito dinheiro com drag, tá? Então não vamos, não, não vamos se iludir achando que não, é um fenômeno atual e não sei o que e tal. Não, só que assim, a drag de concursos, a, as finas, né, por assim dizer, elas gastavam o dinheiro delas com um vestido delas, já queria vestido e andar sozinho praticamente, porque elas iam usar aquilo para caramba. Prazer. Não, eu amo, eu amo, eu amo o termo drags finas. É um termo real. É como as pessoas chamam. Eu acho maravilhoso. Porque parece que <risos> as drags finas. É ver um monte de drag magrela com os vestidos. De pedraria. De pedraria. Eu amo, queria uma do São Paulo. Só que. Aí, aí sim a gente pode talvez entrar em RuPaul's Drag Race ou o que seja. Criou-se essa ideia de que drags precisam ter um look diferente todos os dias e que precisa sempre ser novo e especial e escalafobético e tudo mais, quando assim, vamos lá. Quando assim, calma. Não, não se paga o suficiente pra, pra uma drag ter mil looks. Se ela faz um investimento, ela precisa usar aquele look mais vezes. Então, eu Sim. acho que assim, o, a conta nunca bate. A gente sempre acaba saindo no ônus de, de tudo, porque a gente sempre tá fazendo mais do que aquilo que retorna. Não, vou te dizer que looks que eu pedi pra fazer que não estavam diretamente associados a uma performance, devem ter sido dois. Ah, eu vou fazer esse look aqui porque eu quero. Eu fiz o terno. O terno que eu pedi com a maldita foi esse. Eu quero esse terno porque eu quero no um terno. Que não cabe mais em mim porque agora eu tô uma pata. Mas, enfim, foi feito sob medida Medidas que eu não tenho mais E que jamais saberei se vão voltar, mas não é sobre isso Mas a maioria das coisas que eu pedi pra fazer Tinha pelo menos, que eu pedi pra fazer Não coisa que eu comprei, que tava ali na promoção Mas que eu fui na costureira e falei, costureira Quero isso aqui. Foram pra Pensando em, pelo menos, uma performance para ser usada para entrar no nosso querido e famoso arcabouço das performances e tirar uhum. ela do bolso para usar quando precisar. Porque, caso contrário, Sim. não tem razão. Gente, que é isso? Ficar gastando dinheiro com as coisas aqui para que... Mas, assim, por que, que eu trouxe esse ponto? Porque, assim, é, hoje em dia a gente tem essa expectativa, né? Muito por conta do programa e porque a gente também cedeu essa, a esse fogo. Mas eu tava vendo uma entrevista da... A Haley Berry, na Vogue, ela uhum. tava vendo os looks dela através do tempo, né? E aí, eu acho que a primeira imagem, a primeira foto é ela ganhando, porque, pra quem não sabe, a Haley Berry foi Miss Estados Unidos. Eu não sabia. Então, ela foi Miss Estados Unidos. E eu acho que ela foi em 80 e pouco, 85, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Apareceu o vestido, né, e esse segmento é justamente pra falar sobre as roupas e tal, e ela falou cara, então, esse vestido aqui que eu ganhei Miss Estados Unidos, eu também ganhei Miss não sei o quê. Ela foi falando uns três ou quatro outros concursos que ela participou pra poder chegar até ali. E ela falou, é porque eu não tinha dinheiro. Então, na verdade, esse vestido que eu usei foi o meu vestido do, do prom, do, do baile da minha escola. Porque, Nossa. assim, era o, único, era o único vestido que eu tinha que, assim, que teria qualquer tipo de possibilidade pra entrar nessa competição. E, então, ela foi usando por quatro... Concursos diferentes, a mesma roupa, né? Eu amo, e, e ninguém me percebia porque eram um concursos diferentes, então. Não só isso, eu acho que assim, era aceito também, eu acho que fazia parte da coisa, sabe? Se você tem uma coisa boa e você compensa em outras, outras áreas, vai, vai usando, sabe? Então é, é isso que eu tô falando, assim, tipo, porque a gente, obviamente, o, o tema que a gente tem é, é, hoje é sobre drags, mas assim, essa precariedade e tudo mais e tal, ela é real em vários outro, outros lugares, né? E assim, esse nem é tão longe, né? Porque ainda é um concurso de Miss. Corrigindo aqui a informação, isso, que aqui tem informação. Ellie Berry foi vice Miss USA ou em 86, ano onde eu estava nascendo, hum. pra, você, pra você ver. Mas ela foi Miss Ohio e ela foi Miss Mundo por Trinidad e Tobago. É isso. Ah, não, pelos Estados Unidos, Trindão Aitubaco foi a menina que venceu, o Miss Mundo. E ela foi a primeira mulher afro-americana a disputar o Miss Mundo. Então é isso. Então é isso, eu vou aqui olhar o vestido, agora que eu tô curioso. Não, então, nem era, pros padrões de hoje em dia, não era, mas assim, era é, um vestido anos 80, de pedraria, de, né, não era nem pedraria, era lantejola. e ela fala muito sobre o cabelo, né, que era tanto laque que era aquele cabelo capacete, que ele rodava junto com ela. Nossa, eu amo, eu amo, meu sonho é ter pra sempre um, um cabelo, uma peruca dessa que nunca mais eu preciso fazer nada com ela. Mas então, e é, é isso, assim, existe um lugar de precariedade também nesses concursos que eu acho que é assumido, sabe? Sim, é, gente, a Malona fala isso, eu sempre repito, que drag é um bando de queer pobre tentando fazer uma outra queer pobre parecer menos pobre. Uhum. E, e o quanto menos você gasta, mais drag é. Gente, o vestido que ela venceu o negócio é um vestido azul absolutamente debutante, assim. Total. Tem um total de nada demais. Não, e foi o que ela falou, é o vestido do, do baile dela, que ela falou, era o que cabia, então. <risos> era o que eu tinha dinheiro. Sim, é literalmente o mesmo vestido para o Miss... <risos> para o Team América e para o Miss... <risos> usei tudo. Ai, ah, ela arrasou muito. E você aí, bicha, falando Ai, não posso usar esse vestido que eu usei semana passada. Ai, ah, gay. Ninguém Pode se importa. Sim. A primeira coisa que você tem que entender a respeito disso é que ninguém se importa. E quem tem que se importar é quem tá te pagando cachê. Só. É que é isso, assim. Eu acho que talvez o que seja mais próximo pra gente, mais do que os concursos de auditório, obviamente, são os concursos das saunas, os concursos de missi, é, que a gente conhece. A gente conhece pessoas que participam. E uma coisa que as pessoas não sabem é que, primeiro, geralmente, posições, ou melhor, participações, elas são compradas. Conheço uma drag é, aqui do Rio, que é do Rio, na verdade, de Petrópolis ela representa Tocantins. Ah, eu amo esse rolê, ele é ótimo. Entendeu? assim tipo Então assim, você não necessariamente precisa ser daquele lugar para representá-lo. Até porque é um negócio que não, não tem abrangência nacional, né? O negócio é aqui, é o concurso daqui. Não é o concurso do Brasil, é o negócio daqui. Não, mas você tem os concursos de lá também, né? Ah, sim? E aí me falha, né? Porque eu não, não tenho certeza, mas eu acho que... Viaja-se menos aqui no Brasil para concursos. Eu e Ian não vejo tantas drags que a gente conhece fazendo viagens para o norte e nordeste para participar de Missy e tudo mais, sabe? Eu não vejo. Até porque não é rentável. Nem um pouco. Então, mas o meu ponto sobre isso. Vamos lá, porque eu quero Vou achar no. Não, ponto... é, não, não. Nem, não só não é rentável, como as passagens aéreas no Brasil não custam o que custam os passagens aéreas dos Estados Unidos. Por é. exemplo. Que é dois picolés. É, o que é que eu. Né, vou falar aqui, o que as pessoas não percebem é que absolutamente tudo dentro de um concurso é puxado pelo próprio participante. Sim. Então, é, é a viagem, se você vai ter bailarinos, você tem que levar os bailarinos, você vai pagar todas as coisas daqueles bailarinos, né? no, no caso da parte de talentos, é, as roupas e tudo mais. Quando você tem sorte, você tem os mecenas. Né? Mas isso é pra drags que, geralmente, é pra pessoas que já estão no rolê há algum tempo, né? Sim. E assim, quando eu falo mecenas, eu não tô falando de Sugar Daddy não, tá, gente? É outra coisa. Não, assim, sem problema com Sugar Daddy, tá? Mas não é. Quem, quem tiver, parabéns, porque eu também gostaria de ter. Mas assim... Nossa, quem tiver, parabéns, eu gostaria de ser, mas eu sou pobre. Pois é. Pra muitas drags, principalmente as drags que trabalham em saunas e tudo mais, você tem uma coisa que é relativamente comum, que é desses clientes que decidem investir em você. Gosta do trabalho dessa uma drag, então ela, vai, ela está participando desse um concurso, então eu vou dar esse dinheiro aqui. Ou então chegar para ele e falar, tá, o que, que do seu show aí nesse negócio você quer que eu pague? Isso acontece, uhum. assim, hoje em dia com menos frequência também, porque as saunas desse tipo têm bem menos né, você tem uma, uma quantidade menor, mas assim, isso é uma realidade, né, até porque, na minha opinião, pela minha sensação disso, eu acho que muitos dos concursos seriam muito empobrecidos se eu não tivesse isso, Exatamente. na verdade, porque as pessoas não teriam condições, né? <risos> as pessoas já não têm condições, né, as pessoas já se endividam. e não pensem que estão em exclusividade das drag queens, não, que a galera do burlete faz a mesma coisa, do Circo faz a mesma coisa. É um, abre aspas, muitas aspas, hobby muito caro, tá? Tem gente que faz arte por livre, espontânea, vontade. Não é por, um, esperando muita coisa de retorno, não. Que é, inclusive, uma das grandes ilusões da galera que faz concurso hoje em dia. Mas a gente vai falar dos concursos hoje em dia daqui a pouco. Sim, um exemplo muito grande disso, e aí é transcendendo todas as coisas, foi quando a... Léo Áquila. Ah. Léo Áquila não era pra um concurso, mas assim, eu, eu quero botar como uma coisa que... O tipo de desafio que a gente enfrenta pra participar e querer ser né, uma estrela e financiar a nossa própria carreira. Ela tava num ponto da vida dela que ela queria dar um boom na carreira dela. Ela já trabalhava, né, na época. E o que que ela fez? Ela falou, bom, então é agora ou nunca. Ela vendeu o um apartamento dela Uhum. e alugou por um período, eu acho, um teatro, e fez um puta espetáculo. E assim, ela apostou forte naquilo, naquilo. e deu certo, tá? Assim, ficou devendo durante um tempo, mas assim, ela foi chamada a peça pra trabalhar e tudo, então assim, realmente funcionou. Mas isso pra mim é só um exemplo do ímpeto que a gente tem naturalmente de querer né, botar... Fazer acontecer. Até porque eu acho que é, a arte, essa, esse ofício arte que a gente faz, ele, ele passa muito pelo, pelo emocional e é muito profundo e tudo mais. Então, assim, é quase que instintivo você querer investir cada vez mais, né? Sim. Em, em muitos sentidos, eu seria a primeira pessoa a, a falar, não faz, não invista tanto. <risos> Nossa, é porque eu não, não tinha uma amiga velha amarga pra dar uns dois tapas na cara. o gay, tá louca? Tipo, não! Desde quando as pessoas gostam de arte, de viado, nesse país, você né? investir em sua casa. Eu acho que assim, se você, tem, se você tem o dinheiro, porra, vai, gasta, compra 30 perucas, o que seja. Mas assim, é, no geral, as pessoas não têm dinheiro. Então, assim, é fazer escolhas, né, de tipo, olha, ou eu vou comprar essa peruca ou eu vou pagar o meu aluguel. E eu sempre só falo, pague o aluguel, compre uma comida, sabe, tipo... Eu acho que isso é, é importante, né, ressaltar. Apesar de que eu, eu entendo a coisa do querer viver o seu sonho, né, e tal. Eu acho que isso tem uma valia grande. Mas eu acho, a essa altura do campeonato, já 30 a mais, eu talvez seja um pouco mais conservador nesse sentido, sabe? Tipo De tipo, calma. É, porque tem coisa que a gente tem que ser muito jovem pra fazer, porque senão não faz. E eu acho que é isso aí mesmo. Até tá porque se dá errado, dá tempo de corrigir. Eu acho que tem uma coisa também que é assim, eu, uh, eu acho que talvez você se relacione um pouco com isso. Assim, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais velho e assim, eu sei que as pessoas acham que a gente acha que a gente tem 50, 60, 70 anos. Não é isso, né? Mas eu acho que tem uma, uma certa coisa depois de você fazer 30 e ir pra frente. Que é assim, agora você já tem algumas coisas estipuladas, tem o que perder, sabe? Então, tipo, eu acho que pra além disso, você já viu que não dá certo. É. Porque se você não arriscou, arrisque, gente, que é isso. Mas assim, normalmente o jovem arrisca. Aí se deu certo ele fica feliz, se não deu certo ele não arrisca mais. Porque, entendeu? porque ele já viu que não deu, os amigos dele que deram certo já deram certo, que não deram certo não deram certo. E aí ele vira e fala, caralho, eu vou agora me jogar? E não se joga porque fica com medo e com preguiça. Eu, por exemplo, tenho nada pra perder, mas também não tenho nada pra ganhar. Então, no final, como diria a nossa ex-presidente ex -presidente Dilma Rousseff, Todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar. Quem vai ganhar vai perder, quem vai perder vai ganhar. Sim. Mas não dá pra gente falar de concurso de drag queen sem falar de drag race, que vai aí Sim. dar o, o up mainstream. É. Na cena, né, inegavelmente. Eu acho que assim, eu tenho, eu tenho questões que é assim, ele deu um up na visualização, mas ele baixou a bola das, das próprias drags, porque, é assim, é impossível impossível a gente conseguir parear, né, aquilo que a gente está fazendo com as coisas que Drag Race faz. A Rebecca tem, inclusive, um vídeo, é, vocês podem jogar no YouTube, tem 25 mil visualizações, então provavelmente vocês que são 10 pessoas já viram. É, falando quanto custa entrar em Drag Race e se nós, meros mortais, teremos dinheiro hoje em dia. Tem várias coisas sobre Drag Race hoje em dia que são interessantes de falar. Primeiro que realmente é muito caro. É tão caro quanto entrar nesse concurso de Miss Continental. É mais. Lá. Porque. Não, é mais. É, é bem caro. Tanto que a, a Miss Cracker, ela fala na época do. Apesar de que a gente não gosta dela, mas ela falou no Antuct que ela, antes de entrar, ela fez um empréstimo pra poder pagar pelas coisas que ela fez para o programa. Sim. Além disso, tem um outro capital que não é mensurável, que é o capital de influência. Quantas uhum. pessoas que fazem roupas e que querem ter as suas roupas mostradas em vitrine. que imagina, é um programa que corre o mundo inteiro e que é visto por todo tipo de pessoa, inclusive pessoas que trabalham com cinema, inclusive pessoas que estão na, como convidados, que podem ser artistas, diretores, enfim. Então, tem uma galera, já bem... Também é uma galera que normalmente já tá bem, bem estabelecida. O Mundo Guerra sempre Sim. tem pelo menos uma. Teve uma temporada que tinha umas duas ou três pessoas que ele tava vestindo na mesma temporada. E o Mundo Guerra, pra quem não sabe, é um dos, um dos vencedores de Project Runway. Ele tem um jeito muito específico, ele tem uma estética muito específica. E aí eu viro e falo, hum, esta, guerra, esta roupa é do mundo. Aí eu vou lá olhar e é mesmo. O que é interessante também, e eu vejo isso como uma coisa positiva, apesar de ser novamente impraticável, é que assim, uh, se você assiste as primeiras três a quatro temporadas de RuPaul's Drag Race... Eu diria cinco. Eu diria na... cinco. Talvez cinco, talvez cinco. Eu acho que o corte pra mim é seis. Você ali consegue visualizar como drag barra transformismo é de verdade. E aí eu boto assim, principalmente as três primeiras temporadas. Sim, eram mais cruas. É, porque isso? Hoje me perguntaram, bizarramente, eu nem sabia que a gente ia fazer esse tema hoje, mas me perguntaram, ah, qual é a sua temporada de RuPaul's Drag Race preferida? E pra mim, as primeiras temporadas, elas são muito superiores, não pela qualidade técnica, mas porque elas eram, elas permitiam que os artistas fossem os artistas. Porque a gente uhum. não pode esquecer que ainda é um reality show. Então, pra mim, é muito interessante quando nos bastidores a gente descobre a Juju B dublando Red Velvet. Ela tava louca de bêbada. Louquíssima louca, de bêbada. Louca de bêbada. Mas por quê? Garrafas que tinham no Interior Illusions Lounge eram garrafas de absoluto cheias. E ela entornou. Era pra decorar. Tudo bem. Mas elas passavam duas, três horas ali esperando as deliberações acontecerem. Em algum momento, alguém foi lá e foi ver o que, é que que tinha dado daquela garrafa e começaram a encher os copos. Não, a jiu ela tinha certeza que ela ia sair nesse episódio. Ela falou... E ela tava muito triste com o resultado do desafio, que nem lembra mais qual é. E, ah, eu acho que era... Ah, eu sei, eu lembro qual é. Era o do rock. Era, era o do... Rock. Era o do rock. Isso, era o que ela tinha que cantar uma versão e a de canta, né, tanto que ela tá indo é. agora pro programa de canto. E ela ficou tão decepcionada consigo mesma que ela tinha flopado no desafio, ela falou, cara, esse era o um desafio pra eu ganhar. Era pra... E coitada, não ganhou nenhum, né, nessa temporada. Ela falou, meu Deus, eu tinha tudo pra vencer, eu vou ser eliminada, porque como assim? As pessoas tinham altas expectativas comigo, eu fui lá e me fudi. Não, e você pensa, e você pensa, isso num período, e essa é a segunda temporada, né, isso é num período que você não tinha grandes certezas em relação ao RuPaul's Drag Race. Não, né? Então, imagina hoje em dia, as drags que são eliminadas justamente fazendo aquilo que fazem, né? Não, mas enfim, é... Tem esses drag Race que drag race jogou o sarrafo lá pra cima, mas não jogou o sarrafo pra cima, ele transformou o sarrafo em surreal, porque é outra parada. Drag Race não tem nada a ver com drag queen, <risos> inclusive. Nossa, a gente vai, vai em tantas tangentes. É o que eu tava falando sobre o Mundo Guerra e sobre todos esses designers. Cara, então, o que é que acontece? É muito raro, é muito difícil, na verdade, você achar corpos que conseguem vender as suas roupas conceito barra avant-garde. Uhum. Porque, geralmente, o que você consegue botar em celebridades e tudo mais é o que a gente chama de prêt-à-porter, que são as roupas prontas, né? Aquela que você vai vender, né? Geralmente, as roupas que são cedidas para o programa são roupas de fantasia, são roupas que são inconcebíveis de você usar normalmente e tudo mais. Então, assim, é, é, talvez seja das poucas oportunidades que esses designers têm de conseguir fazer alguma coisa tão fora da caixinha. Sim. Não, e eu aposto que algumas coisas são só empréstimo. A drag chega em casa e devolve. Sim, cara. não, a, ma a maioria, a maioria. Dessas de design, tem gente que faz as próprias roupas. A Raja, a Raja O'Hara fez... A Raja gente, a, a Raja O'Hara, ela, ela certamente está ganhando muito dinheiro fazendo roupa agora. Porque ela fez umas Sim. coisas muito bonitas. E aí é isso, cara, ela fez coisas muito bonitas, e aí você faz essa vitrine para o mundo. Então, na verdade, Drag Race não é um concurso, e eu falo isso há muito tempo. Drag Race não é mais um concurso de drag, é um Big Brother assim como o Big Brother, não é um, um concurso de personalidade não é sobre uhum. vencer o Big Brother não é sobre vencer o uhum. não. é sobre vender o que você foi fazer ali não, é você causar uma impressão né? causar uma impressão, Gil do Vigor não chegou no top 3 ta... tirou muito proveito desse programa a Delano não venceu e desistiu de uma temporada ah, com muita uma das drags que mais produzem hoje em dia, ganha uma bolada. Porque ela conseguiu vender a música dela. Enfim, é sobre como você consegue fazer um negócio funcionar. E o fenômeno da D.O.R. pra mim que é bastante interessante é que basicamente ela conseguiu sair, né? Sair Sim. e construir um, um lado que é dela, sabe? Assim, não depende tanto. Né? Assim, a Willem, ela fala que ela nunca seria quem ela é hoje em dia se não fosse pro Paul Drag Race. A D.O.R. Também, mas só que ela conseguiu não estar necessariamente nesse circuito, né? Sim, ela não necessariamente está nas boates de drag ou trabalhando com drag, drag, É. como nós as conhecemos. Não, mas ainda sobre, sobre drag race, que é importante, né? Drag race traz pra gente essa ideia do concurso como forma de conhecer as drags. E de fato é isso. Tem um monte de gente que eu só vou saber o trabalho. Eu, eu não moro nem no mesmo país, vocês, como é que eu vou saber o que elas fazem? Sim. Eu não vou nunca. Então é legal. O que eu gosto dos, das versões, por exemplo, locais, que normalmente são bem bizarras, é que você conhece outras formas de fazer drag. A, a Drag Race Tailândia é uma delícia de assistir, porque é outro mundo. Você descobre que elas são um banho, um banho em qualquer participante ocidental, qualquer uma. A fórmula, e assim, gente, eu assisto RuPaul's Drag Race, tá? Mas, assim, a gente tem que... É isso, a gente tá fazendo uma análise sobre a coisa. Então, assim como todas as versões estadunidenses das coisas, tem uma higienização tão grande em RuPaul's Drag Race que os países de língua inglesa tentam copiar, né, é, tanto a Austrália, principalmente porque eles levam, ou pelo menos a maioria deles, tem a RuPaul como apresentadora. E você não tem isso na Tailândia, por exemplo, né, porque eu acho que tem o direito da sujeira. Que eu Sim. acho que é muito importante pra drag. A Miss Fame, é... hoje em dia ela não faz mais isso, mas ela... logo que depois que ela saiu de Paul Drag Race, ela começou a fazer muitas palestras pelos Estados Unidos e aí ela sempre levava uma rude girl pra pintar, né? tipo, pra maquiar. E aí, nessa palestra em que a Kátia tava lá, e assim, a Kátia, ela fala muita merda, mas assim, ao mesmo tempo ela é uma pessoa muito inteligente, né? A Kátia fala, drag é enraizada na ideia de imperfeição, de cagado. Você, uhum. apontando pra Miss Fame, é enraizada na ideia de perfeição. Aí, ela, aí a Kátia fala, eu faço drag, você faz perfeição. São coisas bastante diferentes. Eu entendo o que, que a Kátia tá falando quando ela fala sobre isso, Sim. sabe? Obviamente, eu não quero tirar da Miss Fame um título de ser drag, blá blá, etc. Apesar de que a própria Miss Fame, hoje em dia, já questiona se ela Essa é coisa, drag mesmo. Se ela é drag. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que ela esteja passando por questões de gênero, de blá, blá. Não é isso. Mas é porque talvez existam outras coisas, outros nomes, né? Pra, pra expressão que ela tá fazendo. Eu acho que é, é muito interessante isso, assim, de tipo... Cara, drag pra mim é sobre lidar com a diversidade. E a precariedade do... Como fazer isso aqui que eu quero, mas assim, com cinco reais. Tem uma coisa muito legal pra você, pessoa, que fala, Ai, mas essas drags, elas são muito perfeitas. Pega a foto 4K de todas elas, e você vai ver que é tudo cagado. Tudo cagado. E a Sim. magia. Tem uma. Da... Gente, uma das drags mais bonitas e encantadoras que eu já vi ao vivo se chama. Não lembro não. nome. <risos> não, sacanagem. Se chama April Carry On. A April Carry-On, ela é deslumbrante se apresentando. Você não consegue parar, você não sai da fantasia, ela entrega uma sensualidade, que não é uma sexualidade, é uma sensualidade, ela se move, e você fica completamente apaixonado. Aí você pega e vai ver as fotos desse mesmo show que você assistiu ao vivo, e ela tá com o ovo da acuendada, da acuendação dela pra fora, então ela tá tipo com a acuendada com a bola pulando assim, ela tá de bigode, a maquiagem dela tá horrorosa, ela tá tudo torto, a peruca dela tem 4 centímetros de lenço, assim. Ela tá o cão em imagem. Ela, tá, ela tá, tipo assim, tia Kikika da esquina, se montou pela primeira vez. Mas foda-se, porque a apresentação dela, eu não vi nada daquilo. E também porque eu tava de longe, né? Porque também tem isso, gente. Drega é pra ver de longe, não é pra ver de perto. Ver de perto nem quadro. Nem quadro é pra ver de perto. Quadro é pra você ver a distância. Antigamente você tinha muito isso, né? Nos concursos de drag, ou nas, até nos, nas performances de drag. E a galera da antiga ainda faz dessa forma, né? Você chega no máximo maquiado, com um bonézão na cabeça, roupa de boy. Você entra no camarim, só sai na hora do seu show, volta pro camarim e se desmonta. Né? Porque aquilo ali, aquela fantasia que você tá vendendo, é pra aquele um momento. E acabou. Só que aí... É, e aí você criou, uh, assim... Obviamente, tem muitas motivações, né? Instagram, 4K, RuPaul's Drag Race e por aí vai, criou essa coisa de que você tem que estar tá apresentável basicamente em todas as luzes, o tempo Sim. todo. E. Detalhe, assim, isso é uma coisa que é importante a gente é, é ressaltar. Eu que sou uma pessoa né, da maquiagem, da, da foto e etc., cara. Tem muita gente que se maquia né, pro Instagram e etc, e não tem nada de errado com isso, enquanto drag, né, que eu tô falando, direcionado pra isso, a maior parte dessas maquiagens, elas não funcionam pra palco. Não funcionam. Lembro, inclusive falando de concurso, lembro na Queens uma drag, não vou dizer o nome, porque coitada não, não vem ao caso, que a gente fazia as críticas e toda a semana a minha crítica é, querida, dá pra ver sua barba do banheiro com a porta fechada, fazendo cocô. Você não pode vir para um palco com uma luz de holofote direto nos seus cornos usando um BB Cream. <risos> Você precisa usar massa corrida. Você tem que usar souvenir. Não, mas então, o que eu acho importante sobre isso, e eu acho que eu sempre falava isso, assim, se essa é a sua intenção, porque é isso, é sobre a intenção. Se essa é a sua intenção de que a sua barba apareça, me convença de que essa é a sua intenção, porque não sempre vai parecer que é um erro, Sim. entendeu? Ah, mas ali era um erro mesmo. A gay aprendeu depois. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho que tudo tem lugar, né? Então a drag com barba, ou a drag com a barba por fazer, ela pode existir. Contanto que aquela drag esteja fazendo aquilo intencionalmente. É, significa alguma coisa. Não, gente, é terrível. Por... E e, e, ah, e outra coisa, né? Foto em tratamento, gente. Enfim. Foto tem tratamento, Sim. que é pra vender a ideia. As pessoas, e é uma das frustrações da galera que contrata a Ah, mas a minha pele não tá lisinha. Sim, amor, você tem espinha. A espinha não tem como evitar. Eu não posso, não é cimento, sabe? Que eu vou jogar por cima da sua cara. vou acimentar o seu rosto e aí vai sumir a espinha. O cara vai, vai inchando cada vez mais. É, vai inchando. Você sabe que nem, parecendo que tá com uma máscara de Carnaval de Veneza. Fã. Um fofão. Não é assim, tá? Então, calma. Torcedores, calma. Não é isso. Falar sobre drag race mais é dizer como drag race vende uma ideia de que não é mais um concurso há alguns anos. Tanto que eu não me importo quem ganha, quem perde o trem aí. Não é um concurso. Não. E não é sobre o concurso também. E não tem nada a ver com o mundo drag da gente, dos concursos de pessoas. Humanos. Uhum. Eu e você participando. Que é pra onde eu quero ir agora. Que Vamos são lá. concursos de drag na sua cidade. Primeira coisa que eu queria dizer sobre o concurso de drag na sua cidade é a ideia normalmente é ótima. A ideia é muito legal. A ideia é muito legal. Eu alguns. Cria-se uma comunidade. Tem uma coisa que a galera que participa de reality show sempre fala. Que você cria uma comunidade porque é um grupo de pessoas que passaram pela mesma experiência traumática. Então você tem muito Não. em comum com, com aquela galera. Só oh, aquele grupo passou por aquela situação. Passou por né, aquilo. Então... Em Drégula, dessa semana, a Dali fala isso. Tipo, ah olha, já participei de uma temporada. a Saints também, elas participaram, inclusive, de temporadas distintas. E, e no final, acabou, a gente discute aqui, quebra o pau, bota o dedo na cara da outra. Estreou o programa, tá todo mundo amiga, porque você não tem com quem dividir essa experiência traumática de estar na televisão. Total as pessoas vão se defendendo umas às outras, porque tipo, você sabe que não é bem aquilo que a TV mostra, porque não é, não é, uma intenção, não é uh, a intenção nessa mesmo. O serve é uma narrativa, né? Então a, a narrativa Exato. é isso. Em concursos em tempo real, embora você não tenha exatamente uma narrativa, você tem o estresse do corre atrás daquilo. Total. Porque assim, o concurso de drag, você chega com muita coisa pronta e vai fazer lá. Mas o concurso, né, de Drag Race, Dragula, sei lá, essas porra. Agora, o concurso Miss Buraco Quente 2014, tá todo mundo junto. E por mais que você esteja disputando com os outros viados, que você tá mesmo, você quer tombar com, com a gay, você uhum. acaba, depois daquilo, criando uma, uma irmandade. E aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo da Queens, o concurso, que ficou quantos anos? Três? Dois, dois e meio, dois. talvez. Dois e meio a três anos, com edições semanais. Então você cria um público, você cria um nicho, você cria uma comunidade de pessoas que participam. As participantes são público também, o público vira participante, enfim. Você cria essa irmandade, que é muito importante. Eu tava conversando sobre isso, né? Porque é, eu acho que é imperativo para o sucesso dessa, dessas investidas. Por quê? O que, que eu quero dizer com isso? Da nossa geração, por exemplo... Eu acho que quem recomeçou, porque assim, concursos de drag nunca pararam. Mas eu acho que depois que o RuPaul's Drag Race fez esse boom, eu acho que a, a primeira instância que eu me lembro de alguma coisa próxima de um concurso de drag foi o Rival Rebolado. Sim, o Rival Rebolado começou com essa tendência. Sim, e eu acho que assim, a coisa só cola se você faz parte da piada. O que, que eu quero dizer com isso? O é Rebolado, inicialmente, ele era... Inicialmente e posteriormente também, na verdade. <risos> ele era, ponto. Muito precário. Mas, eu... Mas essa era a premissa da coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, você... Você vivia essa fantasia. É, você sabia que você ia ter que lidar com a precariedade. E não era só, a pe... não era só você, participante, que estava passando por essa precariedade. Era também os outros artistas que estavam ali, não para participar da competição... As pessoas que estavam produzindo, a própria casa, né? A própria, a própria, os próprios funcionários da casa estavam enfrentando um, um concurso que já era. A premissa era justamente a, a precariedade. Então, assim, isso já te traz uma sensação de comunidade que é boa, porque aí você entende. Porque, assim, se o, se o outro está sofrendo com você, eu acho. Ou melhor, ou, não, sofrer parece grave, né? Se o outro tá passando pela mesma situação do que você e o outro é o todo, é Aham. muito mais fácil de você entender que você tá fazendo alguma coisa por uma coisa maior. Eu posso dizer que só rolou Salvem a Professorinha em 2019. Porque em 2015? 16? Eu participei do Rival Rebolado, super despretensiosamente. Eu fiz minha performance de FIC M. que eu, na verdade, fui lá só pra fazer minha performance de FIC M, inclusive. A tchaca tava no, no, na, na plateia e ela ficou o tempo inteiro olhando pra minha cara e pensando aonde ah, esta gay vai chegar. E aí, eu, quando eu cheguei, ela fazia uma cara de eu não acredito que essa gay chegou aí. Foi ótimo, foi <risos> assim, um pagamento. Ela lembra de mim até hoje, sabe? Ela lembra que de mim. Que ótimo, a... hoje, né? Assim, ela lembra, ela olha pra minha cara, passa uns 10 segundos e fala, ah, você é aquela gay. E aí, gente, a Chaca é a melhor drag queen do Brasil e ninguém nunca vai me convencer. Do contrário, não importa. Não vai nascer outra pessoa igual a Chaka. Mas o Rival Rebolado me fez entrar em contato com a galera do Buraco Show, que foi uhum. quem me indicou para o Buraco da Lacraia. Então, assim, claro, eu fui indicado porque eu venci o, o Drag Star, mas antes disso, o Sidney só tava acompanhando esse rolê porque tinha gente do Rival Rebolado e porque era Sim. do Rival. Então, assim, a parada é criar espaços... Literalmente de convívio. E a gente tem que levantar uns aos outros. Então, os concursos têm como premissa apresentar artistas e apresentar eles para o público. E apresentar eles para produtores também, em potencial. Então eu posso dizer que aconteceu comigo muito desta premissa. Eu participei de dois concursos da vida. Não, depois eu participei do The Queen também, mas aí eu fui convidada, né? Mas eu participei de dois concursos na vida. Um eu perdi no primeiro dia. E o outro eu ganhei. E aí, graças a essa participação, uma pessoa que estava no palco, que trabalhava em outro lugar, viu, e falou nossa, eu gosto do que essa gay serve. Vou indicá-la para um trabalho. E aí eu fui lá e peguei o trabalho. E mantive o trabalho. Porque também só pegar o trabalho, gente, não é fácil. Depois você tem que manter o trabalho. Então, posso dizer que eu aproveitei-me de concursos para essa premissa. É, mas o que eu acho que é interessante também é Vamos lá. Número 1. Um, nem todo mundo precisa ser profissional. Não, nem todo mundo precisa ser profissional. Inclusive, tá aí Dandara dizendo na entrevista dela pra mim uma das coisas... Daku, Dandara Daku... Dandara Dakublei, eu acho que ainda é. Beijo pra ela, esposa de Diamond. Dandara falou que ela tem relação com drag, e eu amo isso que ela diz, é igual a hétero que joga futebol no final de semana. Ah, não quer ser profissional. Sim, exatamente, exatamente. E eu acho isso uma relação tão saudável. Né? Muito mais do que eu que estou aqui desesperado. Nem eu, nem você, porque a gente é maluco, mas assim, eu acho que isso é importante, mas cumpra com aquilo que você promete fazer, isso é importante também, né? Se você foi convidado para fazer tal coisa, não venda mais do que você quer fazer. Exatamente. Cumpra o seu horário, faz a coisa bonitinho, e se gostar faz mais, se não gostar é uma experiência, né? Porque eu gostar acho que isso... é não, mas é porque eu acho que isso é, é, é importante a gente ressaltar. Porque, vou falar uma, uma coisa meio controversa, mas assim... Uma, uma peruca na cabeça que você é automaticamente uma drag profissional, né? Pelo contrário. É, e, e assim, e tudo bem. Sabe, eu acho que tem muito menos pressão quando você não é profissional do que quando você é, na verdade. né? Porque não tem expectativa. A única expectativa que, que te Sim. cabe é a sua própria, e assim, você modula, sabe? Que é assim, você sair cria uma baranga e você sentir a coisa mais linda do mundo e tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? É tudo perfeito. Nossa, melhor coisa. E pra mim, a premissa dos concursos é essa, né? Só, só retomando o ponto. Vão apresentar pessoas, algumas vão ser aproveitadas porque a gente gosta, outras não vão porque ou não são profissionais, ou não querem seguir carreira, tão lá só se divertindo. Não, e, e o que é importante é... Talentos diferentes serão apresentados. E eles podem ser explorados tanto na frente, no sentido de. Enquanto. aspas aqui, talento, né, no sentido de estar no palco. Quanto atrás. Porque tem gente que vai se provar muito mais interessante modelando uma peruca. É, de repente, produzindo um negócio, porque é uma pessoa descolada que consegue né, fazer outras coisas. Do que ali na frente, que eu acho que também é legal. Também super bacana. É, eu acho que é, o que é interessante. Ninguém consegue fazer nada a menos que esteja sendo visto. Exatamente. Portanto, compartilhe esse podcast com seus amigos. Mas aí tem a problemática do negócio de abrir portas, né? Ah, e os concursos abrem portas. Que portas? Para onde que abre porta? Porque não adianta abrir porta. A porta. Ah, abrir essa porta aqui. Ó. Deu pra um terreno baldio. <risos> estacionamento às quatro da manhã sem luz abriu a porta, deu pro nada, cair, assim, que é a porta de desanimado, sabe, que você abre e cai do edifício, em construção. Não adianta, gente. Ah, eu vou abrir essas portas. Pra quê? Pra participar de outro concurso. Não existe. Então, a gente tem uma problemática dos concursos, que é... Eles abrem a porta do próximo concurso que você vai participar. Eles exatamente, eles abrem a porta do próximo concurso que você vai participar. E, assim, não, não é sobre isso. Você não é... Gente, concurseiro, né, profissão, nem pra quem faz concurso público. É um estado de maluquice, inclusive. Então, assim, não seja organza. Acho que essa é uh, o que a gente tira daqui. Que é a louca participa de 55 concursos. Mas aí é que tá. Uma coisa que podemos dizer sobre isso, e não é nem em defesa, porque eu sou o primeiro a falar pra ela todas as vezes: para, chega, vai fazer outras coisas. Ela ganhou 90% dos concursos que ela participou. Então, assim, pelo menos. Pelo menos isso. Mas não precisa. a coitada. Eu acho que a organza, ela tem um negócio, não é pelo concurso, é pelo desafio. Ela é louca por ser desafiada. Acho que alguém vira e fala duvido que você faz isso aqui. Ah, agora é que eu vou fazer. Organza, duvido você me entregar um vestido que você tá me devendo há quatro anos. Duvido! Duvido! Duvido é Tem esse negócio que eu acho que chega um momento que o concurso não tá abrindo porta. O concurso tá se mantendo. É isso que você falou, ele abre a porta para o próximo concurso. Aí você virou a funcionária dos concursos. É, isso que eu ia falar. Se você não ganha todos que tem alguma coisa no final, não vale a pena. Em algum momento, você para de se beneficiar daquele estado de participar do concurso. Na verdade, é o inverso. É o concurso que está, tipo, extraindo de você coisas sem te dar nada, né? Porque... Também tem a coisa da própria... Assim, a gente também tem que lembrar que o, o concurso tem limitações e ele é feito por pessoas. Então, não, em nenhum momento eu tô falando que, né, dono do concurso tem que oferecer absolutamente todas as soluções para os seus problemas de drag, até porque são 550 drags. Como é que esse concurso vai conseguir e, se, suprir... 5.500 problemas. Exatamente. Mas é, é isso, assim. Então, eu acho que é importante entender também a limitação daquilo que pode ser dado. Uhum. Eu acho que é importante ter um plano, né? Não necessariamente que esse plano dará certo, porque, assim, a gente vive numa, numa realidade complicada. Mas, assim, ter um pouquinho de, ok, como é que eu faço pra isso funcionar na minha... pra, pra mim, né? Sim. E aí tem... Ó, agora eu vou falar eu. Eu estou tentando voltar com shows, e aí eu tava conversando até com o um podcast que a Fenty Rana, minha filha, tá produzindo. Eu falei, cara, eu tenho, eu tenho uma preocupação agora que eu não tinha quando eu tinha dois empregos, era uma professora bem-sucedida, agora eu sou uma fodida, de que eu não tinha preocupação de ganhar dinheiro, agora eu tenho. E aí eu fico me perguntando como ganhar dinheiro e convenhamos que a forma mais fácil, vou, vou lançar essa aí, produtora de concurso, que me convença do contrário, mas a forma mais fácil de ganhar dinheiro e economizar alguns funcionários é fazer um concurso. E digo por quê. Primeiro que... Concurso não paga cachê de participante. Então você tem um show onde você não paga a atração principal, que é o concorrente do concurso. Então, eu faço concurso, faço concurso com quatro pessoas. Rival Rebolado, faz concurso com quatro pessoas. A, a melhor de quatro. Eu não preciso pagar quatro shows que vão rolar aqui hoje. Eu vou pagar, sei lá, a vencedora no final. Então, eu, é, eu, é por isso que eu comecei falando justamente sobre o Rival Rebolado. Porque é isso, quando uma coisa começa e ela é, aspas aqui, uma coisa feita pela e para a comunidade, aquilo é muito uhum. maneiro. Então todo mundo quer ajudar. E aí conforme a coisa foi, foi, foi progredindo no rival rebolado foi ficando insustentável. Então por isso que eles, na verdade, eles acabaram... A última temporada foi terminada rápido, uhum. mas porque as pessoas não tinham mais condição de trabalhar de graça. A verdade Sim. é essa. Tanto os artistas do elenco fixo, quanto os próprios participantes, porque a coisa foi ficando muito grande. E, assim, uma coisa que me preocupa é, nesses concursos que existem agora, que estão retornando e etc., é que, assim, esses, esses concursos, eles eram todos é, sobre isso, sobre comunidade, sobre estar junto, sobre fazer as coisas para aquele grupo de pessoas e tal. Só que como tudo, quando a, co a coisa vai crescendo e você vai tá tendo cada vez mais edições e não sei o que e tal, você começa a distanciar as partes. Então você começa a distanciar o público das pessoas que fazem, você começa a distanciar os participantes do público e das pessoas que fazem e tudo mais. Então aquilo, para mim, começa a se tornar muito mais um fardo do que uma... Nossa, eu vou, vou lá, vou participar... Eu acho que estão... vira muito mais um produto do que uma produção. Deixa só eu acrescentar mais uma coisa sobre esse negócio de concurso. Além de você não pagar a sua apresentação, né? a sua line-up, está fazendo de graça, você não tem que se preocupar tanto com divulgação. Porque essa meia dúzia de pessoas que está no seu concurso, quer ser vista. Ninguém está fazendo um concurso para não ser vista. E ela tem amigos. Tem esse problema que drag queen hoje em dia tem amigos. Antigamente não tinha. Hoje em dia drag queen até amizade faz. E aí ela chama os amigos. É, ela chama os amigos. Chama a família. Tem, tem gente até que aceita parente de drag queen hoje em dia. é maluca. Não cabe na minha cabeça. E falando isso, minha mãe indo em todos os drag stars me assistindo. Mas é você tem a família, você tem os amigos, você tem os colegas de trabalho que vão assistir você. Então você tem o, a apresentação de graça e a divulgação dessa apresentação de graça é feita pela própria apresentação de graça. Então o concorrente, ele acumula a função de line-up do show e divulgação. Inclusive, em alguns momentos, a divulgação faz parte do processo do concurso. Sim, sim. Tem que chamar pessoas. Porque, por exemplo, se a vencedora do concurso, que normalmente é assim, né, vai ser por aplausos ou por votação, se você enche a casa, você ganha. Né? ou você tem mais chances de vencer não é como, sei lá, o concurso de like do Instagram, que qualquer pessoa dá like também não é Sim, né, é um pouco mais controlado, porque, desculpa você pode me chamar pro seu show da, da final do seu concurso se a, sua, se a outra pessoa for melhor eu vou votar nela <risos> porque eu Sim. sou essa pessoa horrível mas, então, some isso é o que você tá falando, o negócio tá ficando muito grande porque cada vitória, sobe o sarrafo Estamos aqui fazendo uma alusão de salto em altura. Então, assim, fulana ganhou fazendo tal coisa com um vestido de tule de 5 metros. Então, Beltrana vai ter que fazer ou uma coisa muito maior em outro estado ou um vestido de tule de 7 metros. E, e aí, a outra vai ter casando de 10. Na... Quando eu venci o Drag Star, nenhuma das apresentações do Drag Star tinha... Mentira, a organza tinha muita gente, mas era muita gente, muito no voluntariado mesmo e de um jeito bem mambembe. Uhum. Mas não se fez um investimento, as roupas da organza são de organza, né gente, pelo amor de Deus, não se fez um investimento gigantesco. No segundo Drag está você já tem a Gui fazendo um investimento muito grande na estética, porque era a coisa dela, mas também... As Walkie venceram, fizeram um investimento muito grande. A Luna DeWitt fez um investimento muito grande. Foram, tipo, Sim. espetáculos de teatro. Não foram uhum. só ações de drag. porque. E também tem isso, né? Tem do desejo das pessoas. Não estou culpando só a produção, não, tá, gente? Não, a produção não é culpada por isso. As pessoas vão fazendo porque elas. Assim têm a oportunidade. Tem esse palco grande que não existe no Rio de Janeiro. Eu agora vou apresentar o meu melhor, que vou fazer um curta. Um curta-metragem no palco e vai ser isso. E aí depois você tem a galera... Cara, e vai aumentando muito. A Ivana Conda fez um, um, um show, né? A Última Vencedora. Que talvez não tivesse gasto tanto dinheiro né, na produção. Mas foi uma produção muito complexa. Ela tinha 12 pessoas, tinha um ensaio. Tudo era muito feito. Ela gravou uma música. Ela reproduziu um quintal de, no Natal. Então, assim... Entendam. Fica mais difícil. Fazendo a comparação com o Drag Race, você, as pessoas falam, ai, ah, quando que vão superar o vestido da Violet para entregar a coroa? Nunca, porque a Violet é rica. Rica! Sim. Mas ela dela tem dinheiro, ela tem dinheiro. É rica! Ela tem dinheiro. E ela vende isso. Para ela é importante ser a pessoa com o vestido mais impactante da entrega de coroas da Drag Race. Pra ela isso é importante. para as outras talvez não seja Então, gente, é, é isso. O concurso tem disso. O concurso vai crescendo. O concurso vai crescendo. Com o desafio da próxima, de pessoas que entrarem, fazerem igual ou de preferência melhor anterior. Porque você não quer fazer feio. Isso vai se tornando insustentável, né? Completamente insustentável. Daqui a pouco você tem que botar Unidos da Tijuca no palco. Você tem que botar o Aladdin que nem botaram com, com uma pessoa vestida de girafa, que nem, nem no deserto da de Sahara tinha girafa, mas não é sobre isso. É sobre fazer a girafa. Entendeu? Então, não tem como, gente. Não tem como. O meu problema com... E agora é o meu problema, que eu acho que é o nosso problema com o concurso, é que, assim, se você tá fazendo um concurso para abrir portas, eu acho que, no mínimo, você mesmo, uma pessoa que fez um concurso, tem que se comprometer a fazer uma Outra produção qualquer, uma outra festa, onde você contrate as pessoas do seu concurso. Acho uhum. que a primeira coisa, acho que, assim, a ética profissional me diria isso. É porque, assim, eu, eu volto a falar, e, e aí, de novo, não é em defesa do patrão, né? Tipo, não é isso. Ninguém obriga ninguém a participar de concurso, essa é uma coisa. Então a pessoa entra. Não, ninguém é obriga, a pessoa entra porque quer. É, né? a pessoa entra porque quer. Por outro lado, eu acho que seria das coisas mais interessantes, por exemplo, que o dono do, desse concurso, qualquer um que seja, tá? Porque parece que a gente tá falando muito direcionado pra Queen's, não, não é. Que, por exemplo, essa pessoa convidasse donos de saunas, convidasse donos de boates, convidasse uhum. toda essa galera pra mostrar os talentos que ela tá apresentando. apresentando ali, sabe? Então, isso sim é uma forma de abrir portas, porque se, você, se aquilo fica 100% condicionado às suas portas fechadas... Porque é isso, se torna uma coisa de nicho e tudo bem, mas aí você não tá realmente apresentando essas pessoas pro mundo, né? Sim, daí vem quando, quando rolou o convite da Turma OK de fazer parte de, de algum desses concursos, acho que foi o Drag Star, que aí depois a galera fechou o trabalho na Turma OK, porque a gente tem que circular em ambientes, galera, tem que saber o que tá sendo feito. Exatamente, até porque, e aí assim, não é... De novo, falando mal da Turma Ok, e não, não é mesmo, porque eu acho que tem coisas de valia ali. Eu acho que apenas as trocas, as cruzas, elas geram qualquer tipo de mudança, sabe? Então, se a gente considera, por exemplo, a Turma Ok, um espaço... Vou ter outra palavra pra, pra descrever, mas... Um pouco retrógrado, um pouco antigo e tudo mais, então a gente precisa estar ali pra fazer alguma mudança, sabe? Senão, eu acho que você vão... está procurando um lugar tradicional. Tradicional! Isso, tradicional. É isso, se, se você considera a Turma OK como muito tradicional e, e tal, pô, vai lá, o que eles querem? E assim, eu recebo mensagem, sei lá, a cada dois, três meses, do Zeus, do Alexandre Zeus, que é, hoje em dia é o diretor da Turma OK, perguntando, ah, você não quer participar não de um não sei o que, não sei o que lá? Geralmente é muito em cima, mas assim, sabe? Então assim, não é como se eles estivessem fechados, a também uhum. fazer coisas. Tá, assim E aí, aí eu falo de um lugar de desconhecimento mesmo. Eu não sei como é que funciona lá em relação a cachê e por aí vai. Mas assim, é isso. Existem outras coisas, né? Por exemplo, conectar tudo isso por meio de concursos é maneiro, eu acho. Sim, eu acho que é uma das funções sociais risos. Do concurso, como a gente falou no início, nós não somos de nenhuma forma contra concurso. Acho concurso ótimo, me divirto, frequento vários. Acho o desafio da pessoa ter que produzir um negócio um tempo X. Uhum. Um tal desafio muito legal. Acho a oportunidade de pessoas que não têm acesso a palcos grandes irem lá e apresentar. Fantástico. Acho a troca, a criação de comunidade incrível. Mas, tem que ver se tá sendo não só lucrativo, mas aproveitável para todo mundo envolvido, para o público, para os participantes e para quem produz, porque senão, como eu disse, é muito simples você fazer e a gente viu concursos que eu não vou dizer quais são, porque aí realmente não vale a pena, mas não são nenhum dos que eu citei até agora, que é isso, a pessoa que venceu já está escolhida pela produção, você chamou outra galera aí para ir lá dar uns, uns quê, né? uns negócios meio assim, a drag é atração, a drag é divulgação e a drag às vezes não tem nem chance de vitória, nem nas palmas. Uhum. Porque não é sobre isso, é sobre usar a estrutura do, do concurso para encher casa. Isso acontece bastante. E só para terminar os concurso aqui do Rio, que eu não tenho noção das concursos. Ah, tem uns concursos muito legais acontecendo em São Paulo. Não sei como é que tá a situação, mas rolou a apresentação online na, na ocupação de teatros do Alfredo. Foi bem legal. O pessoal pode acompanhar, acho que ainda tá disponível na internet. E tem uns concursos acontecendo na Augusta, numa casa de humor. Sim. Que é produção da, da Delores. É, eu acredito que uma drag que ganhou o Queen São Paulo... A Athena Leto, eu acho que eu não sei se ela ganhou, chegou bem longe e tal, eu fiquei bem feliz, na verdade, por Olha, ela. É, a Ginger tá participando. Deixa eu olhar aqui na Ginger. Porque... E é isso, gente. Se você está em São Paulo e você tem a oportunidade de ver Ginger Moon se apresentando, você vai lá e vê a Ginger Moon se apresentando, entendeu? Porque você não vai se arrepender. Agora, qual é a porra do... do, do... Ah, Drag Nights, porra, tá foda. Ó, toda sexta, se eu não me engano, amanhã... A gente tá gravando na quinta, né? Mas sabe Deus quando é que vai sair. Mas eu acredito, toda sexta, às 11 horas, no Clube Barbicha, que é um clube de stand-up comedy, aquela coisa horrível, tá tendo concurso de Drag Queen, que é o Drag Knights, tá? A Delores e a Alexa Twister, que, se não me engano, são as pessoas à frente. São ótimas pessoas, inclusive. Então, um pessoal de São Paulo. Mas outro concurso aqui, eu só vou falar de último concurso que eu amo no Rio de Janeiro, que é o concurso Drag Sunset. Que é, gente, Drag Sunset, pra mim é concurso de drag queen raiz. É todo mundo pobre, não tem unidos da Tijuca, porque o palco é um palanque de 3 por 4 metros. Era é num quiosque, ou era, acho que não é mais, não vai ser mais, mas era num quiosque. Eu acho que fechou o quiosque. Era num quiosque, na praia, da Bahia de Guanabara. Então, assim, você imagina. Era um quiosque. Era, não, não tinha não ar-condicionado. Tinha a galera sentava e assistia a parada se acontecendo. A Conga Bombreia era jurada e comentarista, gente, era tudo de maravilhoso, era maravilhoso, o prêmio não sei nem o que era, acho que era bebida no bar e tirar a foto, sabe, a galera fazia porque queria fazer, eu acho que isso isso é, é isso me lembra Ball, isso me lembra muito Ballroom, que você uhum. ganha por ganhar, você tá ali porque você quer. Sabe, não tem, e não tem pretensões muito maiores a não ser fazer o rolê acontecer mesmo. E a galera tá lá meio que num acordo Calma. do rolê acontecer. Eu não sei que ballroom é esse que você tá frequentando. Mas você entendeu. Eu não estava mais falando do ballroom quando eu disse do... Eu tava falando do negócio do ganhar, ganhar o, o troféu que vale plástico em 1980. Tá? Calma. Antes de começar a valer dinheiro. Tudo bem, mas assim... Eu... Tem gente que quer estar ali, que tem gente que não é descompromissado nem um pouco com aquilo ali e tudo mais, então assim. Tô falando compromissado com o, com o rolê. Tem gente que tá compromissada em ganhar. Tá, ah, tá bom. Tá, assim, tipo, eu acho que também, né... Primeiro que a gente não tem nenhum lugar de fala pra falar de bola algum, porque a gente não... Eu frequentei alguns, mas assim, tô, tô longe de, de ser uma pessoa... Ah, me convidaram um... outro dia, eu, eu falei, não vou não, tenho preguiça. Gosto muito, mas tenho preguiça. Cara, é muito maneiro. Mas, um assim, bom. é que eu sou chato, né? Eu gosto de horário, então, assim, é, é um horário fluido. <risos> né? Eu vou quando é quando não é ball, quando é participação em alguma coisa, aí eu gosto. Teve um ball que eu fui, aí marcaram, sei lá, oito horas, porque ia ter um tapete vermelho, não sei o que e tal. que eu acho muito maneiro, né? Tipo, eu acho looks muito incríveis. Então, assim, lá fui eu, montadíssimo, não sei o que. O negócio começou uma da manhã. A essa altura da uma da manhã, eu já estava bêbado de um nível que, assim, né? E aí eu, eu durei muito pouco, na verdade, depois disso. Não tem mais condição, né? Não, aquilo que eu assisti foi ótimo. Foi bem legal e, assim, eu acho que eles têm uma coisa que é muito bacana. Tem uma, uma, uma proforma, né, de como fazer. Então começa introduzindo os jurados, é introduz as casas que estão presentes e, enfim... É, é bem maneiro, e aí depois é que tem as categorias e tal. Mas é isso, você uhum. tem que chegar com sabendo que essas coisas vão acontecer, porque senão você vai cansar um pouco, talvez. né? Então, é. Mas eu, eu acho bem maneiro. Bom, e aí, com isso a gente termina. Então, resultado. Faça concurso, vá a concurso, participa de concurso, mas não se torne escravo de concurso. Se você tiver num concurso e a sua saúde mental não estiver mais dando conta, você fala tchau. Porque, afinal de contas, você só vai ganhar alguma coisa se você for primeiro, segundo ou terceiro lugar. Se você sabe que você não vai ganhar e você não tem mais nenhuma obrigação, pique sua mula e a produção que lute. Que é por isso que o nome dela é Produção. Pela produzir soluções. Eu acho que uma coisa que é antes também pra gente entender é que é importante, número um, saber por que você tá fazendo isso. Se você tá só para se divertir, então será que você quer se torturar? Sim. Isso, isso é um. E saber que, assim, existem... É porque, para muita gente, concurso parece a única alternativa para você ser visto. E aí eu discordo bastante disso. Óbvio que é uma forma muito mais direta, né? Mas aí lembrando que você também pode ser visto numa ótica ruim. Então, assim, será que isso vai te ajudar tanto assim? <risos> né? Então, pô, existe a forma de você... Às vezes você chegar num produtor e falar, poxa será que eu poderia abrir tal coisa, performar isso, performar aquilo? Na maior parte das vezes as pessoas vão dizer sim, né? Porque mesmo, mesmo que você vá trabalhar de graça nesse, nessa uma coisa que você conseguiu, não é participando de um concurso de seis meses, quatro semanas, etc. Sabe, tipo, então é, é um primeiro pingar, botar o seu dedinho ali na água pra ver se é exatamente o que você quer, uhum. sabe? E se não for, lembre-se você pode desistir de mergulhar. E se for, lembre-se, saiba nadar ou você vai morrer afogada. Sim. E também outra coisa que também é importante é, existem outras coisas que você pode fazer. Enquanto drag, eu quero dizer. Você pode trabalhar como host, você pode ser tipo drag tequileira, você pode ser drag stripper, você pode ser 300 coisas. Então, assim, é essa forma direcionada que a gente tem de drag palco, não é a única coisa, não é a única forma que tem. Isso é importante né? também. Por isso que eu falo, quando a gente vai fazer drag, eu acho que a gente vai descobrindo muitas coisas em relação à nossa própria persona, né? A quem nós somos, montados, etc. Lembrando que somos nós, tá? Ela tá em outro lugar. E, então, assim, testa, vai vendo o que, que você quer, sabe? Tipo, eu descobri que a minha onda está muito mais direcionada com estética, moda, fotos, filmes, etc, sabe? Isso é o que me dá tesão. Então, em algum momento, depois de testar muito na noite, eu falei, cara, de repente, forçar essa barra vai me deixar muito mais triste do que feliz. Então, vamos direcionar esses esportes para outras coisas, sabe? E é isso. Assim, fa faça o que te deixa feliz, porque isso, no final das contas, é o mais importante. Ou simplesmente não faça nada, desiste de ser drag, porque você não dá futuro para absolutamente ninguém. Você não vai ser a próxima Pablo Vittar nem a próxima Bianca de Fence, nem a próxima Glória Groove. E se tudo der certo, você não vai ser a próxima Melissa Lorange, nem a próxima Yanxi, porque isso não é uma coisa que eu aconselho a ninguém. E com essas palavras de sabedoria... De positividade. Não, de sabedoria, hoje <risos> de sabedoria, nós encerramos o tema e vamos, de quadros semanais, a começar Yanxi com incômodos insignificantes. Fala pra mim, o que te incomoda, minha querida amiga? Cara, então, amigo não é psicólogo. Não é, não é psicólogo. Nem o seu amigo psicólogo é psicólogo. Essa é a parte importante também. Assim, eu tenho, desde sempre, eu... Sou uma pessoa que ouve, né, e que troca ideia com todo mundo, etc. Uma fofoqueira do caralho. É, é, ou... não, não é nem fofoca, porque não é sobre isso. Mas as pessoas, elas acham que isso supre a necessidade de uma visão mais analítica, de uma visão mais direcionada e tal, que apenas um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra vai poder te oferecer. E isso é bastante importante, né, porque, por vezes, e aí é, é isso, eu, não, eu me sinto exausto, né, dessas interações e tal, e também, ao, e ao mesmo tempo, é, é esquisito, né, tipo, porque ao mesmo tempo que eu tô sempre falando, vai procurar um psicólogo, eu não vou impedir a pessoa de falar o que ela quer, porque às vezes é aquele momento de... Sim, ela tá ali num, num processo. É, num processo e tal. Mas é um, o ruim disso é que eu e todo mundo que, que acaba passando por isso acaba saindo cansado, uhum. é, energeticamente. E assim, eu não tenho que dar solução pra ninguém, sabe? tipo E, e qualquer coisa que eu falar ali não é, não é necessariamente o que o psicólogo vai falar. Então é isso, por favor... Saúde mental é importante, gente, ela, e ela serve para homens também, né? Ela não é uma, um mistério, ela não é uma, uma balela, ela não é uma fake news. Então, por favor, vá em busca da, da sua saúde mental, como psicólogo. Vai um psicólogo. O seu amigo ele pode te ajudar a processar as ideias, mas ele não vai te ajudar a repensar algumas coisas, tá? Amigos são ótimos, mas eles não substituem a boa e velho trabalho profissional. Uhum. Ou... Um alcoolismo bem feito. Também resolve maravilha. Brincadeira. Uma incômoda significante é com a SEDAI e com a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque eu tô. Eu moro no engenho novo, gente, aqui, subúrbio, e tem aproximadamente oito vazamentos de água e esgoto no engenho novo, no entorno da minha casa, um na porta da minha vila e outro atrás da minha casa, numa região, num imóvel que pertence à Secretaria de Educação e desenvolvimento da Prefeitura do Rio de Janeiro. A que gente ligou para uns 7, 4 mil algumas vezes e a gente não consegue fazer as pessoas virem resolver isto. Por conseguinte, minha casa está só mosquito. Minha casa já foi muito mosquiteira, né? mas agora a gente está particularmente mais mosquitado porque tem água para tudo quanto é lado do bairro. Então, é aí que eu digo, gente, vocês precisam fazer influencers regionais. Façam influencer a pessoa que mora no Grajaú, no Genova, e depois faz uma que mora no de, de Denta, faz uma que é de gente da Rainha, no um Irajá, porque a gente precisa ter acessos, porque aparentemente as coisas agora só funcionam na internet. Não adianta eu gritar que eu não sou ninguém. Então a gente já telefonou, já fez postagem no Twitter, já fiz sinais de fumaça, já ameacei de morte de gente, e eu não consigo resolver isso. Muito complicado. Pra, depois de privatizar então essa merda, você dá, e agora que eu acho que eu não vou ver nunca mais um homem consertando pobre. Lugar de pobre. Né? Tá me lascado. Esse é um incômodo insignificante, mas não tão insignificante assim. Bem insignificante, na verdade. Bem insignificante. Vamos para o quê? Nosso lindo e belo Pequenos pequeno Elogios. Pequeno Elogio. Pequenos Elogios. Pode começar. Você tem um pequeno elogio? Eu vou elogiar as minhas amigas que vão casar, né? Diamond, Albuquerque e Dandara da Coblê, que não vão ouvir esse podcast mesmo. Vou, vou pequeno elogiá-las também. Vou aproveitar, porque isso é, realmente é um bom pequeno elogio. Eu vou elogiar porque é um casal não monogâmico feliz, é um casal que resolve as próprias tretas, que não envolve ninguém com as tretas, são pessoas agradabilíssimas de se ter junto. Muito queridas, a gente teve despedida de solteiro delas, foi ótimo, tinham uma dúzia de cabeças enlouquecidas, bebendo, ficando loucas e, e, e tal. Olha, vamos casar esse final de semana, eu já decidi o que eu acho, que eu, eu que eu vou até montada no casamento, porque eu não caibo no meu terno, mas eu caibo em vestidos. Mas é isso, queria elogiar este lindo caso de amor bem sucedido, de gente que está bem resolvida na relação, e que é isso aí mesmo que eu acho que tem que ser. Meus beijos para essas duas pessoas. Vai antes, elogia também. Queria elogiar, aí, na verdade, no mesmo dia da despedida de solteiro e tal, eu comentei com eles que, assim, eu primeiro que eu esperava mais pessoas... Não que tenha sido ruim, muito pelo contrário, foi muito bom. Mas eu esperava mais pessoas. Então, é, eu ter sido convidado para essa versão menor né da, da festa e etc., para mim foi muito particular. Foi esse rendezvous. É eu, é, eu fiquei muito feliz, na verdade, de ter sido incluído nesse ritual diferente, né? Porque aí foi isso que eu falei: assim quando a gente foi convidado e tal, uma coisa que eu comentei é, é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é um um ritual, uma despedida de solteiro, no caso, e um casamento também, bastante heteronormativo e tudo mais. É isso, são dois caras, dois homens cis, casando. Então, na despedida de solteiro, estavam os dois lá. Sim, acho isso perfeito. Era um, um quórum extremamente queer, de todo tipo de pessoa. E assim, não era sobre... Pra mim, não soava como assim a, a última noite de um homem, sabe? Que geralmente são essas despedidas do tipo, eu vou fazer de tudo e não sei... Não, era sobre, cara, olha que legal que a gente consegue reunir todas essas pessoas aqui. Vamos se divertir. E isso é só o um aquecimento para quando a gente vai se divertir mais ainda, né, na semana que vem, sabe? E, e, e para todo e sempre, porque é sobre isso. É sobre é, a manutenção exatamente. da alegria com o casal. Eu me senti muito feliz. Eu me senti muito feliz e, eu, e é isso, eu me senti bastante... Feliz de ter sido incluído, né, nisso, na, na, na alegria ler, né, se é que eu posso falar dessa forma. Então, que, nossa, que seja multiplicado um milhão de vezes e, e que sejam felizes enquanto forem felizes. Eu acho que é isso, né? É isso. É sobre isso tá tudo muito bem. encerramos, né, acho que Isso já tá em nome. Sim. Então se despede, acho. Ah, sim, perdoa. <risos> sim, aí ele ficou olhando pra minha cara. Tá, então, eu vou me despedir, então. Ah, olha, foi ótimo. Estou aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que participa. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais. A gente está com sono. É velhasamargas. Você fala direto com o podcast, como de nós duas. Se você quiser contar uma fofoca para uma só de nós ou falar mal de uma para outra, você pode acessar as redes individuais de cada uma. Dinastia @melissa_lorange. Lorange. Lembrando que eu tenho Facebook, YouTube. Instagram e Twitter e Anxi não. Yanxi tem Facebook <risos> e Yanshi Instagram. Tem um telefone Nokia tijolão. É isso que eu ia Tijolão. Tem. É isso que eu tem impaciência com vocês. É isso. Yanshi tem mais o que fazer, inclusive. Tá? Então vocês me sigam, mandem suas dicas de pauta que vocês queiram, suas críticas, é, mande dinheiro, mande ameaças, mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço vem me apertar, tô chegando, tá? Se despede aí, Anchi. De... Um beijo, gente, muito obrigado e nos vemos na próxima. Mandem outras ideias de temas, porque a gente tá acabando. Então, o <risos> Tacho está raspando, galera. A gente precisa de vocês. Beijo! Um beijo, até a próxima.